Oi, eu sou o Cup, e junho é o mês do orgulho LGBT+. Para muitos, esse é o mês de comemorar sua existência e resistência enquanto uma pessoa gay, bi, trans. Mas para outros é o mês de ouvir mas A, ah, não é de aliados? A sigla LGBT não para no T. Dentre outras elas que vem depois, tem o A que, pasme, não é de aliados, não é de alface, não é de azeitona, é de assexual. E isso é questionado tanto por pessoas fora da comunidade, quanto dentro da comunidade LGBT. E eu até consigo entender a falta de informação. Afinal, ninguém nasce sabendo de tudo e muitos desses termos são ainda novos. E aí as pessoas surgem com um questionamento. Como é que a sexual sofre? Existe a cefobia? Não é tudo um grande mimimi? Vamos falar um pouco sobre isso, mas antes não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Beleza? A coisa que as pessoas mais questionam em relação para diminuir o que assexuais passam é falar que assexuais não sofrem o mesmo que pessoas gays ou bis. E isso é verdade. É inevitável. Por ser assexual, uma pessoa não vai sofrer os mesmos problemas que sofre uma pessoa que é gay ou trans. Mas não é porque a sefobia não existe, é porque ela tem seus próprios recortes. Assexuais passam por coisas diferentes, e quando dizemos isso, não queremos dizer que sofremos mais ou o mesmo tanto que gays e trans. Eu mesmo não acredito nisso, principalmente considerando a quantidade de pessoas que são assassinadas no Brasil Apenas por ser gay ou principalmente por ser trans. Mas a verdade é que isso não é e nem deveria ser uma briga de opressão. E essa coisa de querer ver quem é que sofre mais nunca realmente ajudou ninguém a sofrer menos. Reconhecer as diferentes realidades de grupos sociais que são oprimidos por não encaixarem no padrão hétero, cisgênero, alossexual, diádico, por sua vez, é bem importante. Uma dessas realidades que todas essas letras vão conseguir se relacionar é a pressão social que se existe para se encaixar no padrão, principalmente quando não temos ciência sobre nossa própria sexualidade ainda. Somos condicionados a acreditar que estamos quebrados e que nós temos que corresponder à ideia de sexo que todo mundo em nossa volta parece ter. A patologização também é uma realidade. A ideia de que as sexuais são doentes e que precisam de cura, muitas vezes tendo sua orientação mais interpretada como uma disfunção biológica ou psicológica. A falta de informação nesses casos podem fazer com que pessoas passem anos tentando curar uma coisa que não é uma doença para início de conversa. Pais colocando filhos em psicológicos e psiquiatras, as próprias pessoas se submetendo ou tentando vários diversos medicamentos para tentar estimular que ela tenha interesse sexual que ela não tem. Tempos atrás, as características de uma pessoa assexual levavam muitos médicos a diagnosticarem pessoas assexuais com problemas de saúde e serem medicadas desnecessariamente. E é especialmente triste a quantidade de assexuais que se submetem a relações sexuais forçadamente Apenas para se encaixar numa expectativa de relacionamento que nós temos. Ter que passar anos de sua vida na ideia de que você precisa estar num relacionamento e prover sexo para essa outra pessoa pode ser algo extremamente desgastante psicologicamente. Isso leva diversas pessoas assexuais que ainda não se descobriram a sofrer em silêncio. E depois que elas se descobrem, nesse momento, como é que faz? Você já está no relacionamento há vários anos, tentando se encaixar aquelas expectativas. Como é que você simplesmente diz que você não quer aquilo? Sair desse padrão não é fácil. E é uma realidade sexual. E é ainda mais triste a realidade dos estupros corretivos. É uma coisa que acontece principalmente com mulheres, pois se atrela às questões do machismo, da ideia de homem ter poder sobre a mulher, e como uma forma de corrigir o desinteresse em sexo da pessoa a solução encontrada pelo estuprador é de forçar sexo àquela pessoa. Porque na sua cabeça, o assexual não gosta de sexo porque ele nunca teve ninguém que foi bom bastante ainda pra ela. Ninguém pra mostrar porque ainda não chegou a pessoa certa. Toda essa mentalidade motiva abusadores a se forçarem em cima das vítimas e ignorar isso é desumano. A invisibilização que sofremos é um problema muito recorrente também, inclusive, como eu já disse, dentro da comunidade LGBT. Dizer que a sexualidade não é uma sexualidade é um erro. Algumas pessoas têm a tendência de acreditarem que a sexualidade é ou não é um comportamento de sexualidade, um adicional, e não uma orientação em si. Mas a verdade é que toda orientação sexual fala de um fator que compõe a sexualidade da pessoa. Ser hétero, ser gay, ser bi fala sobre por quem você sente atração sexual e será sexual ou alossexual fala sobre como, se ou com que intensidade você sente atração sexual. São elementos diferentes da sexualidade, mas que sim compõem a sexualidade da pessoa. Não é só uma forma de relacionar, como algumas pessoas julgam. E as pessoas falam isso... Ai meu Deus do céu! Vixe sua louca! Caraca. E as pessoas falam isso justamente para minimizar a importância que essa orientação tem na vida de alguém. para dizer que isso não faz tanta diferença assim, então os assexuais estão reclamando desnecessariamente. A mentalidade de que porque assexuais podem ser héteros, então por isso eles não podem ser LGBTs, também é uma ideia que é muito usada para excluir as pessoas assexuais da comunidade. Assexuais fazem parte da comunidade LGBT por serem assexuais. E assim como existem pessoas trans que são héteros e ainda assim são parte da comunidade LGBT, existem assexuais que são héteros e ainda assim fazem parte da comunidade LGBT. Que ainda se carrega um pouco da ideia de que é como uma comunidade gay e não uma comunidade LGBT. Éramos GLS há muito tempo atrás, não incluímos nem na sigla as pessoas trans ou bissexuais. Passamos a incluir essas outras pessoas e atualmente a gente usa um mais porque a gente reconhece diversas outras identidades. A comunidade LGBT+, hoje, é sobre toda pessoa que não se encaixa no padrão de gênero ou sexualidade imposto pela sociedade. Isso inclui sim pessoas gays, lésbicas, bis, trans, mas também inclui pessoas assexuais, pessoas não binárias, pessoas intersexo. Então essa mentalidade é meio que resgatar essa ideia ggggg da comunidade LGBT. Isso não ajuda ninguém. Minha intenção aqui não é de discorrer sobre toda forma de acefobia que existe e nem de chegar e vilanizar as pessoas da comunidade LGBT, até porque não são todas as pessoas que excluem assexuais. O que eu quero propor aqui é principalmente uma reflexão sobre a realidade assexual em geral. É um erro jogarem assexuais na caixinha de no máximo sofrem um pequeno bullying ali aqui, porque não gostam de sexos ou dó. As coisas que uma pessoa sexual podem passar por não se encaixarem no padrão sexual podem ter impactos horríveis na vida dela e por mais que muitas vezes não se comparam a como outras pessoas sofrem pode ser a pior coisa que aquela pessoa sofre na vida dela. Então guerrinha de quem sofre mais não ajuda ninguém. Por favor, não faça parte disso. Mas e você? É sexual e já sofreu a fobia? Ou você não é, mas já presenciou? Deixa um comentário aqui e fala o que pensa sobre o assunto. E é isso. Até mais.